A gente já foi numa zona sem dinheiro Eu fui numa zona aqui perto de tá? casa Eu tava mais liso do que a cabeça do Alexandre Moraes Aí, é, mas eu deixei ela saber que eu tava sem dinheiro não Eu fui só confiando na minha beleza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 quando eu ganhei a rua, olha Minha beleza não funcionou não Mas as pernas funcionam. Eu não tenho nada contra a mulher que vende seu corpo Eu só afirmo que tem gente Que não está adequada para certas funções Falei bonito agora, né? Treinei um mês para poder falar assim Olha, mas é verdade Eu até passando paixão de perna na praça Que a uma mulher lá que era tão feia Vai ter que briga de casar Quando a mulher pega o teu... O teu WhatsApp Aí ela falou assim Oi, vamos fazer um programa eu falei, vamos, quanto você paga? Ela falou, vou cobrar baratinho, você quer completo? Eu falei, quero completo Eu dou a volta completa nessa quadra pra lá E você dá a volta completa nessa quadra pra lá Na casa da minha sogra Olha, aquela velha é mais ruim do que viajar de certo Aquela velha que não morre mais não, eu conheci gente que morreu de veia e era bem mais novo que ela Aquela lá, se você conversar com ela sobre os namoradinhos dela de infância Você vai ouvir falar no Dom Pedro, no Pedro Árvore Cabral A velha pensa, olha ela falou, perguntou pra mim se a filha dela era boa de cama Eu falei, não é não